Valadares. É. Você tem cartãozinho? Não. Eu quero um. senhor tem cartão? Não. Ah, aí já tá gravando aí. Já tô gravando. Quem que é esse moço aí? Esse aqui é um rapaz que eu cantava com ele. Eu gravando, gravei um CD. Quando eu era mais novo, eu tinha 14 anos, eu estava na escola, eu comecei a cantar lá na escola, no grupo em Conquista, Minas Gerais. E quando a gente estava cantando lá, eu tirei primeiro lugar. No domingo seguinte eu fui cantar para sair no ar Falante, do, do, dentro de Conquista, no Jardim de Conquista. Aí... Eu fui mais um pouco, uns tempos, compraram uma gaita pra mim, eu fui criado com o tio lá. Comprou um cavaquinho, fui aprendendo. Hoje eu sou músico. Eu já trabalhei com panice, visto barragem, meu pessoal. Eu já mudei de lugar, diversos lugares. Mas então, agora vim pra Pranca e eu cantei uma, uma música com ele. Nós cantamos umas músicas. Música boa? É. Você pode falar. Música né? raiz mesmo. É, nós gravamos um CD, né, senhor Mário? No uhum. CD que nós gravamos, nós tem nove letras, dez letras minhas. Dez letras minhas, nós gravou 14, né? 14, A quatro grava... minhas, é, de letra feita é, de música da gente aí mesmo. Nós gravamos 14 músicas. nós mesmo. É, tudo composição. Eu tenho mais de duzentas músicas de composição. Mas nunca procurei vender uma música. Os colegas meus que me conhecem, conhecem as minhas letras. Tem muita música raiz Eles falam assim, vai em São Paulo, vai... Vender essas músicas lá na editora você vai ficar rico. Não, eu gosto de viver entre os pobres. Eu gosto mais, sabe? É. <risos> mas me fala o seu nome completo. Meu nome? É. Luiz Gonzaga Borges. Luiz Gonzaga Borges. E o, o do senhor é? Mário Valadares. Mário. Essa Valadares. de Carvalho dos Santos. do, do Santos. o, ô, ô, sou Mário, é, é, vocês cantaram lá em, em Coquíssima ou não? Como é que o senhor conheceu? Não, nós cantamos só aqui mesmo. Aqui eu cantei é. na minha venda é. e a gente estudou as músicas aqui. Foi com o Luiz, chamar Luiz também, tinha um, um tecladista que regravou nós e levou para a gravadora, chegou lá, tirou as músicas, nós cantamos em cima das músicas, nossa mesmo. Né? Teve uns, uns trabalhos poder poder gravar esse CD que tivemos trabalho. Parabéns. Nossa, nós era o, o, o nome nosso, é Rio Claro e Araguari. É. Que eu cantei com o Rio Claro e Pirajuí, que eu tenho um outro disco também, com, uhum. com é. outro rapaz que a gente, ele canta muito bem, ele, ele, inclusive, eu tava cantando na rádio agora esses dias, com outro colega dele, que eu dei uma meia paradinha de cantar. É, só que mas, viu, claro, e é que agora eu, aí... É, só que o seu músico eu toco acordeão, toco viola, violão, essa, essas letras nossa mesmo, que a gente... É. Cantou, ah, mas o senhor vai dar uma... uma pa... a música dos outros também, é. dos amigos, dos colegas. Dá só uma palhinha aqui para fortalecer Até esse vídeo. Até a patente como... da da dupla Rio Clare e Araguaria, nossa, é da gente, foi criação Aí nossa. podia, a gente quer precisar sair nas as fotos lá, podia, a gente vir pegar o violão para poder ver, só ah, nós, nós, nós, nós fazemos uma música de Silveiro Silveirinho, que é Isso. uns colegas da gente, é. É. a gente pode, pode cantar, depois a gente canta uma música nossa. A Caprichosa também dá pra cantar, né? E Eu ele sou. é mineiro? Eu oh, sou mineiro. De onde? Ele também, ele é de é é São é. João Batista, da Serra da Canastra. Da terra, terra do queijo, queijo, queijo mineiro. <risos> E o senhor vende o queijo mineiro? Eu ainda Ele também, eu ainda beijo, vendo os queijos. Esses que, que... Esse que vendem, vêm lá da minha terra, Natal. É lugarzinho abençoado. São Roque, né? É, São Roque, muito. O senhor, é, o senhor falou lá, eu, eu, parece que eu coloquei Sacramento, o senhor nasceu. Sou de Sacramento, eu nasci sacramento. na Fazenda Santa Maria, Santa Fazenda Santa Maria. de Beturona, na casa do meu avô. Meu avô é. tinha 136 arqueiros, é. português, Manuel dos Santos Russo. Ah, Por já... isso, é, meu pai, chama Joaquim Rosa dos Santos. Que pegou o Santos, que é do Manuel Russo. Só que ele veio do Portugal mesmo, meu, meu avô é português. Então, eu estava vendo, até lá na delegacia, lá em, em, em Sacramento, tem as fotos do meu avô. Porque quando essas pessoas que vêm de fora, dos Estados Unidos para o Brasil, quando eles vêm, é imigrante. Ele era imigrante, trabalhou na linha de ferro, na Mugiano, fazendo a linha de ferro, essa Mugiano aí. Porque essa mogiana chegava lá, passava por Sacramento? Passava em Conquista. É, em Conquista, né? Isso. Eu passava aqui em Jaguara. O senhor andou nessa mogiana, não? Andei. Aqui, depois que eu vim para cá, em 69, eu vim para cá, pra Franca. Em 69, eu fui buscar um fogão. Que lá de Sacramento eu transportei a estação de ferro da Jaguara. E peguei o Jaguara e trouxe para cá. Até há pouco tempo eu tinha esse fogão, um fogão a gás. Brasil Continental. Brasil Continental. Eu lembro daquela minha... época. Azul. Azul? Azul. Azul, olha aí, ó. É. Que coisa boa. É graça do senhor é? Ronaldo. Ronaldo. É. Então, Ronaldo, o senhor falou que é da família ali, de pessoal, é. quase do centro da cidade ali. É, a minha esposa. Eu sou mineiro, do leste de Minas, divisa com o Espírito Santo. Ah, do lado, lado de, de, de, de, de, de, de Belo Horizonte? É, para lá de Belo Horizonte, 400 quilômetros. Lá na divisa. E, e eu casei aqui em Franca e fiquei morando aqui. A, a é. assinatura do senhor, que eu é queria é pegar do senhor, para não esquecer do senhor, é. para a gente ter um contato com o eu senhor. Eu vou deixar um papelzinho com o meu nome e o, e o meu celular. É. E vou levar o do senhor. O senhor okay. pode descer aí para ver... Né? pra ouvir nós cantar. Ele, ele não pode descer. Eu, eu pego um violão e trago aqui para mostrar né? para ele. É. E aí nós cantamos aqui. Em nós frente, vamos cantar né? uma musiquinha para é senhor. Porque segura esse. É, eu os cadeiros de roda. Deixa eu pegar um violão é. ali rapidinho ali. Eu faço. Passa aqui mesmo, só faz uma apresentaçãozinha. É. Mas o senhor tá, esqueceu de ah, apresentar o, o, o, o, o ouvinte do senhor ali que fica ali sentado. Como é que chama aquele O senhor aí? É. Aí, ó. É o senhor. Chama ele aqui pra mim. Ô Oi, companheiro. Ô senhor, sou Fábio, sou Fábio. Sou Fábio? Ele quer te chamando, senhor. O senhor é natural de onde, senhor Fábio? Pedregulho. Pedregulho. Fábio de quê? Do Meneghet. É dos Meneghetes. Meneghete é gente boa. É, mas é tudo de gente boa. Você mexeu com, com móveis aqui em Franca, não, né? Não. Lá tinha a casa de móveis Meneghetti, você lembra lá em Pedregui? Meneguete que tinha aqui na Franca de primeira era outros. Ah, é outro outros Meneghetti. É. Outros Beneguetes. Mas lá em Pedregulho tinha uma casa de móveis Meneghetti, mas da família de Ah, é outro. Eu é outros é outro Meneghetti. É porque eu comprei móveis lá. Quando eu casei eu comprei móvel lá. É o. É o Clóvis Meneguete, o primo é, Meneguete. É, os Meneguetes. Há uma hora eu vou vir aqui para não gravar mais. Eu tô agora. Espera aqui o que eu vou. Ele tá querendo mexer com... Olha que, que som bonito. Ele mora aqui? Olha. Porque tive ocasião um E naquela contradança Seja um assunto bom. Perguntei a ela onde que mora você Shoot! E O nome da dupla é? Rio Claro e Araguari. Rio Claro e Araguari. Mineiro. Essa música também nós oferecemos para o senhor Ronaldo. Ronaldo, né, Ronaldo? É Ronaldo. O senhor é Ronaldo. É. Pois nós podíamos ver se nós fazia aquela, uma, uma, uma letra nossa, aquela, é. uma coisa daquele. Uma. Aí é. ele gravou só metade, ele gravou é. inteira. Metade, mas, mas ficou bom. Vamos ver uma outra aí agora. É. Vem cá oh. oh. pegar o doce. Um minutinho, só rapidinho. Não, não quero... meto, Com direito a música. Com direito a música. Direto. Você me pega, pode pegar aí. né? ele em cima do meu colchão é o caprichão. Caprichão. Sério, do fundo do, do, do. É, muito, muito obrigado. Aqui Essa e letra frente... é nossa, mesmo, cara, é assim, de autoria do meu colega, meu amigo aqui de a dupla é, Rio Claro e Araguari. É Rio Claro e Araguari, e era a composição do Rio do, do, Araguari. do Araguari. E as músicas são minhas ou arranjos são meus. Então fica assim, no um momento. Muito obrigado, obrigado. É, Parabéns. Cara, Deus que abençoe. Deus abençoe. É isso aí. Eu vou Sou Ronaldo, mas só tá aqui com tempo é, uma hora, é. mas com tempo, Ô, mas... o, o senhor eu vou partir um meio assim, quilozinho que for levar, é. é.